Para falar sobre esse assunto, nós recebemos Carlos Andreasa, que é diretor executivo do Grupo Editorial Record, comentarista da Rádio Urbana FM. Eu gostaria que vocês vão receber esse palçado, Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado pela presença do um sábado. Né? Uma honra. Uma honra, pessoal. Aliás, um sábado de sol, não, não estava sol em São Paulo quando eu cheguei. Bem, eu, eu costumo falar de improviso, mas um respeito a vocês, ao tempo, como né? meu, meu convite impõe o tempo necessário, a ordem. E então, também a importância do, tempo, do tema sobre o qual eu vou tratar esse conjunto de circunstâncias exige precisão, é porque eu preparei uma palestra, um texto, para esse encontro. A rigor. O título é A Mentalidade Bolsonarista e o Ataque à Democracia Liberal. É um tema sobre o qual eu tenho me debruçado com, com grande frequência. E é, pode vir a ser, é o argumento do que pode vir a ser um, um livro no futuro. Certo? Então, vamos lá. Aliás, antes de eu começar, deixa eu Vou animar um pouco, hein? esquentar, tá? O tom vai subir. Espera, se tudo correr bem. Não há razão para o otimismo. Não havia razão para o otimismo. Aliás, improvisando um pouco no ocorreu agora, pensando no impeachment de Dilma Rousseff, que foi, pra, certamente, para boa parte de nós aqui, um elemento de esperança, de mudança de transição, que a gente aqui trabalhou pela, pela conquista do impeachment existe um fetiche na, na figura do impeachment, porque a nossa lembrança de todos nós aqui muita gente não era viva ou, ou era muito jovem aqui nessa sala quando houve o impeachment do Colo, eu mesmo tinha 12 anos mas eu me lembro de um ambiente de grande esperança de expectativa positiva um governo que falhara, perde politicamente no esquema de corrupção e que caía. E a memória que se constituiu a respeito do impeachment do Collor é uma memória de sucesso, de virada do Brasil. E nós associamos essa virada do Brasil e os bons anos que se seguiram ao impeachment. Isso é uma fraude da memória. Um ato como impeachment, impeachment de uma presidente pública, seja quem for, por pior que seja, de uma UCE, talvez a pior presidente é, do Brasil, certamente nos últimos 50 anos, é a pior presidente do Brasil. O impeachment é um trauma. O impeachment é um investimento no caos, é um investimento na incerteza. É ruptura institucional. A fraude da memória é que o os bons momentos que se seguiram ao impeachment do Collor decorreram no plano real. O plano real foi o salvador daquele período, só que nem sempre é um plano real na manga. Nós associamos o impeachment do Collor a um momento virtuoso, muitas vezes negligenciando a importância, daquela mudança econômica que aconteceu. Quando veio o impeachment da Dilma, obrigatoriamente, aliás, muita gente aderiu ao impeachment da Dilma, se lembrando daquele passado e negligenciando a importância do Plano Real. Negligenciando o trauma institucional que é o impeachment. Um impeachment num ambiente em que, além disso, havia Operação Lava Jato. E aqui, não estou fazendo ainda julgamento de valor sobre a Operação Lava Jato. Mas nós tínhamos uma operação, em certo sentido investindo contra a elite política brasileira. Boa parte da qual comprometida, sem dúvida nenhuma. Mas a combinação impeachment e Lava Jato só podia resultar em Jair Bolsonaro. Olhando em retrospectiva agora, não havia alternativa. Não havia. Voltando aqui. Também tem a é outro improviso. Também há a ilusão de a eleição de um novo presidente como gatilho para o período de pacificação. A eleição de um novo presidente como, como, no momento de crise, de depressão política, uma chance de apaziguamento. Mas não já Jair Bolsonaro. Isso estava dado desde sempre. Estou apenas começando, hein, pessoal? improvisando. Quem quiser ir embora, a hora é essa. O bicho pegar. Como eu dizia, numa razão para o otimismo, contextualizando, não havia razão para o otimismo. Nada indicava, nem a legitimidade de um presidente eleito com quase 58 milhões de votos, eleito legítimo e democraticamente, nada indicava que o Brasil seria melhor a partir de janeiro de 2019. Ao contrário, eu diria. Os motivos para o pessimismo eram e são Vários. Todos derivam da criminalização. Esse é um ponto que eu vou bater muito aqui. Todos derivam da criminalização da atividade política. Da ascensão influente do descanso oportunista e autoritário, segundo o qual a política, o arranjo republicano, o equilíbrio institucional é o um problema, a própria raiz do mal. Como não citar aqui agora a fábula bolsonarista recente do Leão e as Hienas? Na dia. o leão o presidente leão né? o rei da selva rei da selva e vítima vejam que combinação exótica o rei da selva vítima só nessa cabeça impedido de imperar por uma consertação golpista de hienas as próprias instituições da república os instrumentos de mediação e fiscalização como a imprensa o maldito establishment que não deixa o homem líder populista, reinar acima dos marcos republicanos e da democracia representativa. As hienas, senhoras e senhores, são a institucionalidade, os freios e contrapesos que limitam o abuso de poder. As hienas somos nós! Não tem como dar certo. Ih, lá vai o a fazer previsão, é? Não! não tem como dar certo. tá filmando, hein? Tem medo. Aliás, aliás, conversando com os amigos aqui agora, vamos fazer o um levantamento estatístico. Eu acertei muito mais do que errei. E digo mais, o erro pelo qual eu fiquei marcado é um erro que não se pode verificar, porque houve o um episódio da facada. Eu até acho do atentado, eu até acho, para ser honesto, eu até acho que o presidente Jair Bolsonaro seria eleito sem a facada. Mas, a facada é um elemento deflagrador que inutiliza qualquer análise pretérita. Sinto muito. Quer saber, Dani? Isso foi bom para mim. Cresci muito pensando. Obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Eu vou improvisando, né? Falei que é falei que só me manter fiel ao texto, mas vou improvisando. Deixa eu me achar aqui. Não tem como dar certo aí a previsão. Peço perdão pela franqueza assim desde a largada, mas. Não tem como dar certo. Em recente entrevista à jornalista Leda Nardi, por exemplo, Eduardo Bolsonaro falou, sem sombra de pudor, em recurso a algo como o um novo ai 5 Falarei mais a respeito adiante, em detalhes. Na mesma entrevista, contudo, declarou também que o que faz, atenção, que o que faz um país forte não é um Estado forte, mas indivíduos fortes. É bonito, né? Liber... Todo mundo acha bonito isso, né? Eu acho, eu concordo. Mas vamos avançar na reflexão. Quem fala em novo AI-5, fala, claro, numa medida de exceção, que suprime, caça, garantias individuais, que, portanto, enfraquece o indivíduo. Quem fala em novo AI-5, fala, pois, em Estado forte obrigatoriamente um Estado forte. Fala em Estado forte na mão, obrigatoriamente, de indivíduos fortes, que não somos nós. Atenção a isso. Quais são os indivíduos fortes de Eduardo Bolsonaro? Os que controlariam esse Estado igualmente forte. Os leões, né? O leão, governantes fortes, governante forte, leão forte. Isso tem passado, tem história, e não é bonito. Essa história não é bonita. Voltarei a esse assunto também um pouco mais a gente nessa palestra. Esse é o cenário. Esse é o cenário ao qual me dedico aqui, me dedicaria aqui. Para que fique logo claro, não acredito na vitalidade, na viabilidade de um projeto de reformas liberais do Estado que não tem os princípios da democracia liberal como valor fundamental. Tampouco creio ser possível, na prática, atrair investimentos para um solo, obviamente, instável, inseguro, chão cujo desequilíbrio é forjado artificialmente por uma fábrica de crises institucionais que tem centro no próprio Presidente da República, o Rei Leão Acossado, entre outras, pela hiena STF. Quem vai botar dinheiro nisso aqui? Nesse chão? A rigor, na prática, desconfio do interesse de um bolsonarismo fenômeno autocrático investir um programa liberal na economia para além da geração das condições básicas mínimas para um voo de galinha capaz de assegurar a reeleição de Jair Bolsonaro em 2022. Argumento nenhum me tirará da cabeça que a ideia, bem um pouco original, aliás, seja esta, usar o liberal econômico ingênuo para conquistar alguma descompressão fiscal, algum fôlego para gastar, para fazer obras e depois, tchau. Repito que não seria novidade. É o que os mais espertinhos entre os populistas fazem sempre, sempre. Aqui é necessário distinguir a primazia do projeto de poder bolsonarista, reacionário e autocrático, projeto de permanência no poder sobre Qualquer projeto de Brasil que franjas liberais do bolsonarismo possam tentar esboçar a partir da economia. Tem gente boa, bem intencionada ali, trabalhando, sem dúvida nenhuma. Mas, para o bolsonarismo, não importa o país real o do desemprego, não importa. Somente importa uma abstração de um tal Brasil conservador, cujos princípios iriam longamente violados. Não existe projeto de Brasil no bolsonarismo. Podem me chamar de pessimista, eu prefiro prudente, eu prefiro cético, mas podem me considerar pessimista. Há, porém, lastro, base histórica na análise que eu proponho aqui. Não acredito em liberalismo econômico... Vou repetir essa sentença porque ela é mais importante. Não teríamos nada mais a dizer. Não acredito em liberalismo econômico sem liberalismo político. É a história que ensina isso. Uma obviedade, o primeiro, liberalismo econômico, sem o segundo, liberalismo político, é o um paraíso para o autocrata. Não acredito em liberalismo econômico em reino de leão, mas acredito em liberalismo econômico na boca do leão. E a gente sabe, me perdoem a franqueza e talvez a falta de educação, por onde sai o que entra na boca. Alguém duvida de que liberal, o econômico, por ora instrumento necessário, também seja uma hiena, um inimigo, sob a mentalidade bolsonarista, a projetar-se no tempo? A história ensina também. A história ensina também que não terão sido poucos os liberais que, caindo no conto do autoritário liberal, legitimaram e financiaram projetos autocráticos de poder. Projetos autocráticos de poder que não tardariam, chupada, meia laranja liberal, a descartar o saco liberal todo como bagaço. Também voltarei esse tempo. Acho que eu vou estourar o tempo. E ninguém me tira daqui, não, hein? Antes, volto à criminalização da atividade política com plataforma eleitoral para a ascensão de um projeto de poder populista. A primeira vítima desse ambiente autoritário, esse em que a pregação contra os valores da democracia representativa se tornou a grande eleitora, é a falência da ideia de liderança construída, negociada, articulada. Tem é o pessoal do Livres aí. Vocês vão entender melhor do que ninguém o que eu estou dizendo agora. Vejamos o caso do PSL. Ou melhor, vejamos aquilo a que serve o PSL. O contrato de aluguel, porque é isso, né? Partido de aluguel. O contrato de aluguel firmado entre Gustavo Bebiano finado, e Luciano Vivar, a ser finado, né? Está na fila. Essa gente trai. O contrato de aluguel firmado entre Gustavo Bebiano e Luciano Vivar era claro. O presidente do PSL entregaria o partido ao bolsonarismo com a porteira fechada durante o processo eleitoral e o teria de volta robusto ao fim da eleição era, para quem desconhece a natureza do fenômeno bolsonarista, um tipo de acordo de ganha-ganha. Jair Bolsonaro levaria a plataforma burocrática necessária ao pleito pela presidência e Bivar a retomaria adiante, com, na pior das hipóteses, uma bancada parlamentar encorpada e maior valor no mercado dos fundos por públicos partidários. Em tese, um baita negócio. Nunca houve Santos Neste trato. Sendo, isso é muito importante, a desqualificação partidária contida no business, mais um golpe desferido pelo bolsonarismo contra a democracia representativa. Todos os que filiando-se ao partido de aluguel associaram-se ao projeto autoritário de poder bolsonarista, tanto os de boa vontade quanto os em busca de uma boquinha, são responsáveis pela depreciação política-institucional que o arranjo PSL e Bolsonaro desfecha entre os signatários do pacto espúrio, porém, olha aí amigos do livro, foi o Bivar quem diria, aquele que cumpriu a sua parte, que cumpriu a sua palavra. Alguém dirá que foi uma vingança, né? De toda maneira, de certo iludido Bivar sobre o caráter bolsonarista e a inevitabilidade de que cedo ou tarde, para além do simples de respeito a acordos, o bolsonarismo traísse como eu disse há pouco, essa gente trai, tem a índole para o expurro. Atrai e trai. Atrai, instrumentaliza, manipula, gasta, desgasta e trai. Então, passada a eleição, com Bolsonaro consagrado presidente, e não sem rápidos indícios de que seu controle sobre o Estado pudesse estender também a Polícia Federal, era questão de tempo, até que a engenharia de intimidação bolsonarista se concentrasse em assaltar e tomar o partido, em rebaixá-lo para melhor capturar o segundo interesse autocrático. O que é partido para o partido para o bolsonarismo? O que é o partido para Jair Bolsonaro? Uma mera estrutura sem identidade, para fins formais, mas com fundos para bancar a conta do projeto personalista de poder do bolsonarismo, para bancar aquela palhaçada de se separe. Aquele conversote, aquele piquenique do Eduardo Bolsonaro. Não tem? Sob esse movimento reacionário, populista do bolsonarismo, que veio para instaurar o que eu chamo de império dos leões, que é o império do confronto, apenas os Bolsonaro, isso é questão de sangue, terão vez. Todos os demais, obrigatoriamente, puxa sacos a engordar. Carlos, influência até votos, somente se submetidos à ordem familista, sem aspirações que extrapolem as do presidente e de seus três leõezinhos. Vocês se lembram, né? No começo dessa palestra. Não instituições fortes, homens fortes, leões fortes. Esse é o espírito do tempo, senhoras e senhores. Desde há muito, sobretudo a partir da Lava Jato, estavam dadas as condições para um novo ciclo ancorado em líder personalista com elementos justiceiros, e que não titubeemos sobre o fato de que assim nós escolhemos o líder populista de um projeto autocrático de poder, de todo avesso aos princípios liberais, foi eleito democraticamente com o apoio dos liberais. Aliás, agora que já muitos tentam pular fora do barco, lembro que o mercado financeiro, até onde seja possível tratá-lo como um ente, apoiou Jair Bolsonaro, que sempre foi Jair Bolsonaro, desde o início da campanha. Não foi só no segundo turno, não. Não foi só contra o PT, não. Foi desde o começo um registro histórico esse que eu faço, mas eu já me desvio. Vou voltar aqui ao trio. Eu falava sobre o espírito do tempo autoritário e sobre as circunstâncias que ofereciam as condições para a ascensão de um novo ciclo centrado em líder personalista, com um caráter justiceiro. Alguém se lembra, parece que faz 10 anos, mas foi ano passado, alguém se lembra do modo avassalador com a simples especulação do nome de Joaquim Bardosa para a presidência, em 2018, se traduzindo pesquisas de intenção de voto? Vamos ser sinceros aqui. Ninguém sabe quem é o Joaquim Barbosa. Ah, sim, foi ministro do Supremo, foi o relator do Mensalão. E o que mais? O que ele pensa em matéria econômica? Onde ele se filia? Qual o lugar dele no espectro político e ideológico? Não importa! Não importa! Ninguém sabia quem era Barbosa, nem o que pensava, mas ele encarnava o ideal de ruptura e de justiçamento, como também, claro, Jair Bolsonaro, melhor do que ninguém. Mas o Joaquim Barbosa seria uma ameaça ao Jair Bolsonaro na corrida eleitoral. Esse canto da antipolítica, do outsider, do que desafia o establishment, ainda longamente ecoará entre nós. É, repito, o espírito do tempo. Não faltaram entre os candidatos a presidente da República em 2018 aqueles que conjugavam uma espécie de imperativo em níveis diferentes cuja materialidade significaria poderes não previstos ao chefe do Executivo. Era só o Bolsonaro, o Lula, que o Haddad, o cavalo do Lula. O Lula, autoritário, Ciro Gomes, autoritário, o Bolsonaro, autoritário. Os mais competitivos eram autoritários. espírito do tempo. Em que pese a contribuição da péssima qualidade moral de alguns entre seus, eu pulei um parágrafo. Volto. Incontornável nesse contexto da antipolítica que me referia, é o esvaziamento do diálogo, do diálogo como norte da vida pública. A transformação da cultura política de negociar cultura legítima em ato desprezível e sob permanente suspeita. E isso de tal forma, com tal intensidade, que não ter interlocução com políticos e partidos políticos destrua o simpósio como ativo eleitoral. O isolamento, talvez mesmo o citarismo, como qualidade, como distinção, razão decisiva para votar em, em alguém. Eu não, eu não me misturo, eu não falo com política, eu não faço política, tomo o meu voto. Uma loucura isso. É sem dúvida nenhuma um dos legados do lavajatismo. Que eu tanto falo. em que pese a contribuição da péssima qualidade moral de alguns entre seus integrantes para esse estado de coisas, nada justifica o achincar e generalizado ao Congresso Federal, senão o método, um projeto de poder que dependa de seu descrédito, de sua irrelevância, o legislativo é o coração do exercício político, atentar contra ele como instituição, é testar a morte não dos políticos, não de fulano ou sicrano, mas da atividade política como instrumento de mediação. Se o parlamento, também uma hiena, é indistintamente um balaio de bandidos, criminosa será a sua prática. Não se trata, porém, de prática qualquer, mas da própria dinâmica legislativa, pilar fundamental da democracia conforme erguida pela civilização ocidental. Legislar não é simplesmente fazer leis, a atividade legislativa pressupõe trâmites, processos, movimentos, composições, formulações, choques, censos e dissensos, alianças, sessões e concessões. Nada é mais essencialmente político. Se essa cultura da representação, perfeitamente legítima, é sequestrada com sucesso pela pregação de que consistiria em varejo espúrio por natureza, por natureza e por princípio, e se o mundo real ensina que não há vácuo de poder que não seja imediatamente preenchido, ora, logo alguém ocupará esse espaço. É para onde cresce o leão. No pior cenário parlamentar serão, vamos lá, 500 bandidos. Mas em 500, cidadãos eleitos, com mandatos finitos, em 500 também estará dividido o ímpeto autoritário. Eu falo de liberdade aqui, a defesa das liberdades individuais. Não há algo mais importante. A questão é, com o princípio da representação da delegação ao com a política criminalizada, marginalização cujos efeitos maiores e mais imediatos resultam na pequenez do Congresso, que por sua vez reage com covardia, para onde se desloca, onde se concentra, onde se quer concentrar o poder? Ah, boca do leão! A mesma questão se pode aplicar ao que motivaria os ataques frequentes diários a ministros do Supremo Tribunal Federal, ataques estimulados por agentes do governo, se não o objetivo de desqualificar o STF como um todo, como instituição. Tem método nisso. O bolsonarismo é uma força de desarranjo do equilíbrio democrático. O bolsonarismo, motor em campanha permanente, opera para minar, para enfraquecer, Toda e qualquer força de mediação Que o limite dentro dos marcos republicanos Não tenho dúvidas sobre isso O recente caso do vídeo Compartilhado pelo presidente Aquele em que surge, entre outras A famosa hiena STF Como algoz do líder Bolsonaro virtuoso É exemplar da mentalidade Bolsonarista aplicada Estica a corda, deprecia um pouco mais O poder da república Para depois afrouxar, recuar Tendo já avançado uma nova casa na estratégia de tensão e forja de crises artificiais. A fala de Eduardo Bolsonaro sobre o novo AI-5 deve ser compreendida sob essa lógica. Eu assisti a entrevista na íntegra. É o que eu chamo de dever de desafio profissional. Não foi fácil. <risos> Fosse ele apenas um moleque mimado que é, em cuja cabeça vai um brilhante ultra de estupidez e ignorância, ninguém veria. Ninguém, aliás, votaria ele, Eduardo Bolsonaro Mas ele é filho do Jair Bolsonaro, né? É filho do mito E dessa condição, de filho do Presidente da República, ele extrai existência e poder Por isso eu tive de assistir TV profissional E por isso eu faço uma contextualização aqui do que aconteceu Por volta do vigésimo minuto A Leda Nagri Fala dos distúrbios na América Latina, sobretudo no Chile que se refere ao Foro de São Paulo. A referência, os olhos do Eduardo Bolsonaro brilham, a referência dispara um gatilho para que Eduardo fale em ações arquitetadas, financiadas, por exemplo, pelo BNDES e pelo programa Mais Médicos, que é um fetiche, e leva o debate para um dos terrenos mais caros à imaginação bolsonarista. Cancha em que o bolsonarismo joga em casa o das teorias da conspiração. Eduardo, em seguida, pergunta sobre por que não estender aquela desconfiança, a possibilidade de esse dinheiro, que bancaria o ambiente convulsionado no Chile, ser aplicado para o mesmo fim no Brasil. Então ele diz: a gente, em algum momento, tem que encarar de frente isso aí, isso daí. Vai chegar o momento, vai chegar o momento, tá? Vai chegar o momento que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil quando sequestravam aeronaves quando execu... esse momento vai chegar o cara disse sequestravam aeronaves quando executavam-se, sequestravam-se grandes autoridades cônsules, embaixadores execução de policiais e militares se a esquerda radicalizar a este ponto a gente vai precisar ter uma resposta e uma resposta, ela pode ser via um novo a pode ser uma legislação aprovada através de plebiscito como ocorreu na Itália. O cenário de fantasia, descrito, de projetado mesmo por Eduardo Bolsonaro, esse, consiste no paraíso para a mais vasta expressão da mentalidade bolsonarista, cuja essência, claro, é reacionária. Nada poderia ser mais desejável para o teatro do bolsonarismo do que um mergulho regressivo, reacionário, que situa a disputa por poder, que não é política, esse pessoal não quer política, na década de 60, no embate... Físico e ideológico polarizado com sangue entre esquerda e direita. E isto num, num continente tomado à época por ditaduras e, pois, por recursos de exceção. Ora, uma guerra entre esquerda e direita, nos moldes clássicos do século XX, é a própria Disneylândia do bolsonarismo. Um dos mais eficientes trampolins para um projeto de poder que depende de forjar e apregoar inimigos e ameaças. A alegoria concebida por Eduardo Bolsonaro arma o carnaval discursivo em que o bolsonarismo melhor desfila sua fantasia de hiena favorita. A da esquerda internacional, bilionária e terrorista, que se conserta para cercar e devorar o leão patriota, conservador e cristão, que é Jair Bolsonaro, o mito. Nesse trecho da entrevista, Eduardo faz a mais pura prevenção é acionária. Tem história nessa modalidade de procedimento. E eu repito, não é bonita. Se, vamos lembrar a formulação dele, se a esquerda radicalizar a um tal ponto, qual ponto? Qual ponto? Terá justificado o recurso a mecanismos de exceção, como um que fecha o Congresso e suspende garantias individuais é isso que afirma o deputado federal mais votado da história do Brasil? Essa dúvida insiste. Qual é o ponto? Qual é a medida? Afinal, ele diz, o momento vai chegar. Pretexto vai chegar, né? Talvez. Como Eduardo afere com a métrica para o grau de radicalização esquerdistariais, eu sou esquerdista. Todo mundo é esquerdista. Se não concorda, se não fecha com o um projeto, se tem um mais mínimo grau de discordância, esquerdista será. Isentão né? e esquerdista. Eu até perguntei para o Eduardo Bolsonaro onde ele estava quando o Lula Petismo estava no poder. O que, é que ele fez? Qual foi a luta do Eduardo Bolsonaro? Eu sei adiantava. Eu estava editando os livros Estava editando livros Que denunciavam, que acusavam, que estudavam O Lulopetino E o Eduardo Bolsonaro estava onde? Jogando Playstation Fazendo alguma coisa que fã. Vou voltar aqui Como o Eduardo Bolsonaro afere Qual a métrica para o grau de radicalização Esquerdista Que detonaria A reação autoritária na Entrevista: Ele fala em black blocks como agentes propulsores do que se passa agora no Chile. Acho que ele tem razão em alguma medida. Porém, seria algo como o um conjunto de manifestações de 2013 no Brasil uma ocorrência que justificaria o chamamento ao novo AI5? Já pensaram sobre isso? Hein? Hein, Eduardo? Hã? Que, temos que ter clareza sobre que tipo de régua é essa E tem a segunda hipótese Que foi pouco tratada A segunda hipótese reativa listada pelo deputado A tal consulta popular para mudar a legislação Também compõe a linha de frente do imaginário bolsonarista E tem se exprimido nas convocações frequentes Que eu denuncio De manifestações de apoio ao governo E de defesa do rei Leão, Acuado Diga-se que há algumas marcadas agora para novembro. O bolsonarismo investe há muito no estabelecimento de uma cultura plebiscitária entre nós. Um fetiche por meio do qual o líder populista governaria, governaria não, reinaria, prescindindo de instituições intermediárias, em conexão direta, verdadeira, pura, sem filtros deturpadores, sem fiscalização com o povo. É assim na Venezuela onde as hienas, imprensa incluída, foram estranguladas uma a uma. Ele fala em, abro aspas, legislação aprovada através de plebiscito. Agora digo eu, uma legislação aprovada através de plebiscito nada mais será do que o estabelecimento de um poder paralelo exclusivamente destinado a sufocar o parlamento, a democracia representativa e, pois, a própria atividade política. É o sonho, eu vou usar uma palavra firme, mas é sábado, estou autorizado. É o sonho, é o tesão dessa rapaziada. E estamos ainda, minha gente, no mês 10 do primeiro ano do governo Bolsonaro. 11 Não, mas não, nós estamos no mês 10, mas concluído o mês 10. Não venha pegar, fazem pegadinha na minha palestra, não. <risos> Ah, mas o Eduardo se desculpou, e daí dane-se, dane-se porque eu não sou trouxa, ninguém é trouxa, isso é estratégia, tática, método, não é o que eles fazem todos os dias, esticam a corda, jogam fumaça. Avançam no discurso golpista, testam linguagem, atentam contra instituições da república, investem contra a democracia para depois pedir perdão e recuar. Para plantar a falsa impressão de recuo, aliás, depois de haverem ganhado o terreno. Quando vem o recuo, o estrago já está feito. Já se arregalhou um tanto mais os dentes autoritários. Isto é o bolsonarismo. Dez minutos, nem pensar. Tem muito mais aqui. Espera um pouquinho. Estende, estende. Estou dando mais cinco aqui, né? Mais cinco, pessoal. Vou tentar, vou tentar. Me desconcentrou. Já me deu mais dois minutos aí. Isto é o bolsonarismo, fenômeno antiliberal em essência. Um sistema antidemocrático e anti-intelectual de índole reacionária e têmpora para a revolução que se funda em rara capacidade de mapear acolher e manipular ressentimentos e, claro, ressentidos. É uma coleção de ressentidos. Nunca vi tanto ressentido junto. E que opera sob o combustível da campanha permanente, do conflito constante em prol de um projeto autoritário de poder, de vocação autocrática, cujo êxito depende da depretação progressiva das instituições republicanas, sem, entretanto, isso é muito importante, prescindir do gatilho legitimador eleitoral. Sua capa do bolsonarismo é a de eleito democraticamente. E sabe usar isso muito bem. E é um fato. A Revolta dos Caminhoneiros, de maio de 2018, ilustra essa efusão para o caos. O bolsonarismo é a revolta dos caminhoneiros. Levante que soube distinguir o bolsonarismo e que encampou com engenho e por meio do qual testou hipótese sobre até onde se poderia puxar a corrente de pressão popular em rede a instrumentalizá-la contra o establishment. Aquela mobilização criminosa, evento pré-eleitoral, foi destacada em componente na cesta de insatisfações e falências que resultaria na eleição de Bolsonaro. Eu não me esqueço sugiro a vocês que tampouco se esqueçam. Forja de crises e, forja de crises e antiliberal, em essência, dependente de teorias conspirativas, como a da ameaça das hienas, o bolsonarismo atua desde dentro da máquina estatal para localizar e explorar qualquer projeção de instabilidade onde cartoneira o equilíbrio institucional. O bolsonarismo, também em uma linguagem, é o agente condicionador do governo. Daí porque jamais se deveria esperar que Bolsonaro pudesse ser moldado pelas instituições e encarnar a urgente pacificação política nacional. Nunca! Ou é Bolsonaro, ou não é Bolsonaro. O país está em depressão política profunda. E o bolsonarismo é a maior expressão, a mais alta febre dessa doença. O bolsonarismo é conflito e se alimenta de crises. Jair Bolsonaro é conflito e se alimenta e cresce com crise. É o já referido império do confronto. Registro, contudo, que não se deve observar o que está em curso com os olhos engessados do século XX, como se estivéssemos diante de uma marcha ditatorial que suprimirá liberdades e fechará o Congresso. A coisa mais sofisticada é que isso. O AI-5 de Eduardo Bolsonaro testa limites, testa linguagem, mede encolcadura, joga para a galera. É movimento retórico que coloca o carro na frente para depois, como já disse, recuá a uma posição intermediária, tendo avançado para corromper, mas parecendo não ter avançado. O bolsonarismo avança para comprimir e sempre precisará do que comprimir. Este é o seu modo desoperante, como o cupim, minas bases, correios pilares, mas sem desarmar a carcaça. Precisa do aparato democrático em modo de segurança, inversão versão econômica, tão somente funcional, para emparedar e subordinar tudo quanto possa ser apregoado como musculatura autônoma e ameaçadora. Em resumo, não fecha o Congresso, enfraquece o Congresso. Essa é a lógica. Tudo se pode resumir de novo na fábula bolsonarista do leão e as hienas. São tantas as ações de guerrilha como aquela do vídeo compartilhado com o Bolsonaro que nos esquecemos de fixar o óbvio, que é o presidente da República, com raras exceções, Aquele que deflagra um conflito do qual se dirá vítima depois. Que é, pois, o próprio presidente o maior gerador de conflitos. O epicentro mesmo dos abalos que tornam o chão brasileiro inseguro. Estou acabando. Mais ou menos. Que o ministro Paulo Guedes, portanto, se acautele sobre a viabilidade de um ambicioso programa de reformas liberais sobre um governo que, dirigido pela lógica da ruptura, age como oposição e opera em campanha permanente, elegendo e cevando inimigos para manter excitada a tropa. Quem, se não obrigado, plantará neste chão em que não se pode enxergar a dois palmos à frente? Convém a Guedes, homem inteligente, folhear a história e avaliar a compatibilidade entre o projeto liberal que encarna e a dinâmica de um governo reacionário com o que integra. Quem investirá para valer nesse chão instável? O ministro fala com gosto e frequência em sociedade aberta, aquela antidogmática cujo principal valor talvez seja um questionamento permanente e pouco mediado. Mas deve atentar Guedes para como a sociedade se comprime quando aterrada importância da mediação Instrumentaliza-se a mobilização popular, o povo, como ferramenta de pressão em prol de um projeto de poder. Fiz referência à entrevista de Eduardo, em que Eduardo Bolsonaro fala em plebiscito para mudar leis, e expliquei essa parte do imaginário bolsonarista. O apoio constante das massas é um fetiche do bolsonarismo, ilusão cultivada pela capacidade de mobilização bolsonarista nas redes. Tem lastro, porém desastres antigos, passados, pretéritos, na trajetória das revoluções ditas populares e sempre se materializa na necessidade elitista de ser liderado por alguém. Mas por quem? Quem poderia assegurar a mobilização popular capaz de impulsionar a agenda rompedora da nova era? O leão! O homem forte. Que não nos iludamos. É a mentalidade revolucionária que dirige Jair Bolsonaro e seu governo aquela pregoada pela ala que se nomeia anti-establishment. O grupo dos filhos Carlos e Eduardo, e que tem Felipe Martins, não se iludam, o intelectual do novo regime dentro do Planalto. Segundo, aliás, o próprio Felipe Martins, seria essa única ala capaz de garantir e nortear a tensão à pressão popular sem a qual a agenda alguma do governo prosperaria. Inclusive a de Paulo Guedes, Olha que coisa curiosa. A reforma liberal dependente da revolução reacionária. Não tem como dar certo. Eu volto a isso. Trato aqui de um processo revolucionário que se quer plantar como permanente e cuja estratégia de enraizamento obedece ao seguinte: infinito. Depois de haver vencido o establishment na eleição. O bolsonarismo ora enfrenta, desde dentro do governo, a batalha por novamente vencer o mesmo establishment, desta vez em sua facção aparelhada na máquina pública. Guerra de guerrilha cujo êxito dependerá de aplicação ininterrupta. É guerra sem fim. É o combustível do bolsonarismo que precisa de inimigos constantes. Não tem como dar certo como reformar em guerra. Crer que desse modo operantes estabelecido se possa extrair alguma paz institucional duradoura, Será negar a natureza da mentalidade que preside o país A regra é o choque Que estimemos, pois, as possibilidades de um pacote reformista estrutural Numa estrada cuja pavimentação é a rachadura Me encaminhando para o fim Alguma proposição Da partir de quem percebe que a tragédia brasileira Para muito além da recessão econômica situa-se no aprofundamento de uma depressão política talvez sem precedentes em tempos democráticos, o desafio está em desenvolver uma linguagem que demova signos como ruptura e radicalização do lugar de prazer social em que se encontram. Talvez lembrando, talvez seja o caminho, lembrando que o império do confronto não é o melhor apetrechado para gerar empregos, Falo de política. Chega uma hora em que ir à forra contra tudo isso que está aí é ir à forra contra nós mesmos. Para vencer a mitologia criada pelo ressentimento bolsonarista, a República Brasileira precisará conceber um centro capaz de tornar a ideia de equilíbrio e estabilidade novamente desejável. Não terá sido à toa que Jair Bolsonaro não faz muito, declarou-se como de centro-direita. Não importa o que ele realmente seja, mas o espaço que pretende ocupar, a leitura que faz, e, sobretudo, o lugar para o qual quer empurrar os demais atores políticos, seus adversários, caso seus inimigos. Em campanha permanente, Bolsonaro trabalha para engessar o tabuleiro de modo a reproduzir, em 2022, o ambiente polarizado no qual se elegeu em 2018. O discurso exprime um movimento de defesa e, obviamente, só se defende quem intui ao menos uma ameaça. Bolsonaro e o bolsonarismo são desaparelhados para uma disputa contra o centro, o que pressupõe debate convencional. É desprovido de ferramentas para enfrentar algo que não seja uma guerra, o que presume um oponente extremista, um adversário que possa ser vendido como inimigo. Ele sabe que o centro está esfacelado, tanto quanto que seu rearranjo o colocaria em risco, colocaria em risco seu projeto de poder. Reafirmo que o ressentimento bolsonarista, a linguagem de investimento total em crises, só poderá ser politicamente vencido por meio da superação do sentimento social de vingança contra tudo isso que está aí. Gatilho antipolítico que converteu a radicalização em atitude pública normal. E da reconstrução da ideia de centro entre nós, o que equivaleria a recolocar o valor do equilíbrio, da estabilidade, na cesta de desejos da sociedade. Não será fácil, porque, para tanto, precisaríamos tornar ao menos respeitável a cultura republicana da impessoalidade e do governante limitado. E isso justamente quando a demanda representativa do cidadão este sujeito de saco cheio Fincou-se na percepção da política Como obra da vontade rompedora do populista eleito O que transformou, por exemplo A defesa do Estado de Direito em conversa elitista Para preservar o status quo Não será fácil porque Assaltados pela gramática da conflagração Perdemos a capacidade de leitura para o óbvio, conforme expressa a evidência de, estando sob uma depressão política profunda decorrente de quase duas décadas de exaltação do nós contra eles, havermos consagrado um presidente, mais um personalista salvador da pátria, que é a própria encarnação da mitologia dos extremos. Não será fácil, porque escolher a mitologia dos extremos como instrumental para atravessar Logo, uma depressão política fruto da radicalização significa sólida aplicação em nos mantermos cativos a uma espécie de spinner de depreciação do diálogo que paralisou, que prendeu preventivamente o debate público num território, propriedade bolsonarista, em que a simples noção de centro de ponderação está interditada e criminalizada. Não será fácil, embora a premissa de convencimento tocando no bolso das pessoas seja simples a de que o império do confronto, esse que nos governa, conforme definiu o governo Bolsonaro, por sua vocação para a ruptura, o que resulta em terreno instável, imprevisível, não seria apetrechado para executar um programa de reformas estruturais da economia capaz de fazer o país voltar a crescer e gerar empregos. Reforma, reforma liberal para valer, exige chão firme, regras assentadas, autocontenção institucional em um olhar que possa alcançar o horizonte, horizonte mirada de médio a longo prazo, sem a qual não haverá quem invista, eu insisto nisso sobre o bolsonarismo, fenômeno forjador de contenciosos, isso não será possível sim, a badalada equipe econômica foi escolhida por Jair Bolsonaro inegável, era um ativo eleitoral e assim continua, nada mudou Ativos eleitorais são descartáveis. Não compõem, não necessariamente, aquilo que se pode chamar de convicção. O presidente formou um time, no um Ministério da Economia, do qual é o principal agente limitador. Isso é um fato. Como o fato é que opera ele Bolsonaro uma máquina para a reeleição. Corrida curta. O que lhe serve hoje como impulso para se reeleger tende a ser prescindível amanhã. Isto ficará mais cristalino, creio, caso a gestão da economia entregue às condições imediatistas um voo de galinha para que se sinta imbatível nas urnas. Temos aí, já triste figura, Sérgio Moro, domado, finalmente domado pelo bolsonarismo, o ex-Moro, como o chamei. Quem dúvida de Muris Guedes? A pergunta tem fundamento na constatação de que, para além da aversão a figuras que possam rivalizar com o protagonismo do líder carismático, o bolsonarismo, força autoritária, tem constituição incompatível com a democracia liberal. Um corpo hostil aos princípios do liberalismo político. Daí porque possa até se banquetear circunstancialmente dos liberais econômicos para os quais o ímpeto autocrático daquilo a que servem não seja um problema. Mas, sem jamais perder o futuro de que ao próximo banquete antecede tanto a liberação da matéria quanto o acionamento da descarga. Muito obrigado, pessoal. Desculpa, porque eu respondi imensamente o pessoal gritando. Então, desculpa a Tadela. Desculpa, pessoal. Mas valeu.